Buenos dias! tenho outro vídeo! Uma pergunta... Queres arroz? Queres arroz? Sim, assim ah, Que aqui arroz! Esse vídeo era só um vídeo para falar que o app 2 da minha série que é... Na praia? Não, na praia não, que é um dia de piscina, está sendo feito, então... Fiquei aguardando que no próximo episódio vai ter novos personagens.